Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Atos 2 mais Ele Exaltado, né? que é uma versão que o Gabriel Guedes fez, tá bom? Então antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e se você quiser se tornar o meu aluno, link na descrição, lembrando que este mês, tá Black November, tá com 25% de desconto, então não perde esse desconto basta você usar o cupom BLACK lá na hora de fazer a sua matrícula lá na página de pagamento e você recebe desconto, ok? bom, vamos para tutorial, tá? essa música, ela está em... deixa eu ver... dó maior, tá? dó maior, beleza? que tem um monte de acorde aqui tem que dar uma olhada aqui para não falar besteira, né? bom, introdução são quatro acordes Lá menor Fá maior, Dó maior, Mi menor, ok? A contagem do tempo é seis, tá? Então, é seis por oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? A introdução, tá? É aqui, ó. Na hora que tocar o Lá menor que a música, você vai fazer, ó. Então, ó, Dó, Lá, Dó, Sol, Sol, Dó, Sol, Fá, Mi, então, ó. De novo, ó, bem devagarzinho, ó. Mais uma vez, ó. Aí você vai pro Fá aqui na mão esquerda, a mão direita faz a mesma coisa, ó. Vai pro Dó Termina no Ré. Tá? Na hora que chegar no Mi menor aqui, ó. E faz um Lazinho aqui de sobra aqui, tá? Vou fazer bem devagarzinho. Vargazinho é brabo, hein? Bem devagarzinho, ó. Qualquer coisa você diminui a velocidade do vídeo aí no player, né? E faz aquela anotação básica que é o que ajuda todo mundo aí a estudar e melhorar nas teclas, tá bom? Esse piano que eu tô usando aqui é da livraria Classic Pianos, né? Da Classic Case, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então é esse aqui o piano que eu tô usando, tá? Ó. Vocês vão ver aí que ele tá com um pad aqui, né? Tá? Ó, vou desligar o pad, tá? colocar o pad, e eu coloquei um compressor aqui para dar um peso maior no, no piano aqui. Ó. Até aumentei um pouco mais agora, tá? Beleza? Quem quiser essa livraria, está aí na descrição aí o link. Tá? E está em promoção também esse mês, viu? Vamos lá, vamos voltar para o tutorial. Então você fez a introdução, aí vai vir a parte cantada. Tá? Vai ser o Lá menor, né? mesma coisa da introdução. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, tá? Então, ó, Lá menor, Fá maior, Dó maior, Mi menor. Tarará, parará. E repete: Volta para a volta Volta cantando de novo, né? ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Vem, ó Deus, tá? Agora vai mudar o finalzinho, ó. O último acorde. Cadê é... a letra? É encher este lugar. Meu desejo é sentir. Dó, teu poder. E agora vai ser Sol com quarta. Tá? Teu poder e Sol, tá? Aí tem uns cachorros aqui no estúdio, aqui <risos> passando aí nos cantinhos aí. Vamos continuar. Aí vai entrar agora aqui Fá maior. Então, vem ar. Vamos pegar essa parte. ó, Fá, Fá, Sol, Lá menor. Tá? Então vem em Beleza? O meu coração vai ser meu Cor, Lá menor. Sol com Si, Dó, Fá, Sol. Tá? É. é um pouquinho de acorde aí, mas vocês vão pegar. Ó. Então, vem em sem de ar, meu coração é teu altar, ok? Aí a outra parte, a mesma ideia, é para tempos, tá? Quero ouvir o som céu ok tu a glória contemplar tô falando bem pausado para você ver onde estão os acordes nos tempos mais uma vez eu quero ouvir o som do céu beleza tu a glória De meu coração ao teu altar. Vambora, segue, segue o vídeo. <risos> Quero então vem. Vamos fazer de certo, né? Em de ar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Ok? Daqui vai ter um solo que é aquela parte do te damos honra, te damos glória, vai ser esses acordes aqui ó, Fá, duas vezes, tá, Lá menor, Dó maior, Fá e Sol, ok, vamos ver se eu consigo lembrar a melodia, tá. Hein? Vamos pegar Essa aqui eu esqueci de tirar essa parte Vamos lá ó. É. Viu? Ó. Lá, lá, si, dó Aí faz o Fá aqui tá? então, ó. Lá, lá, si, dó Lá De novo Lá, lá, si, dó Lá, beleza? Dó, dó, ré, mi não. Aí eu deixa eu lembrar essa parte. É mi, aí, ó. Mi ré, dó ré. Vamos de novo. Ó. Lá, lá, si, dó, lá. Beleza? Lá, lá, si, dó, lá. Dó, dó, dó, dó ré, mi vai pro fá aqui. Mi, mi ré, dó, só aqui, tá? Bom, chegamos num quarto da música, que tem bastante coisa ainda. Aí vai cantar a primeira vez aqui, ó: vai ser, deixa eu contar, uma, duas, três vezes desse jeito aqui, ó: Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Tá? Sol com quarta e sol. Tararara beleza para para vai ficar assim tá aí depois que você fizer as três vezes vai mudar os acordes são cinco vezes no total vai ser te damos honra eu não vou cantar igual ali porque tem nem voz para cantar mais então vai ser fá, te damos honra essa é a quarta vez te damos glória, Ré com Fá sustenido, Teu é o poder, Dó com Sol, para sempre, Amém. Mi com Sol sustenido, Eu vou fazer de novo. Ó. Te damos honra, Beleza? Quinta vez agora. Vai mudar um pouquinho a coisa. Ó. Te damos honra. Fá. Te damos glória. Rec Fá sustenido. Teu é o poder. Doque Sol. Pra sempre amém. Aí termina no Sol. Tá? Chegou nessa parte, você vai fazer o então vem incendiar. né? Então vem incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória aderá. Fez isso aqui duas vezes, tá? Na hora que chegar no contemplar aqui, ó, vai entrar no ele exaltado, tá bom? Então antes da gente ir para outra parte da música, não esquece de se inscrever no canal, tá? E se você quer ser meu aluno, clique aí abaixo aí. No link, tá? Aproveita esse novembro de 2022 aí com 25% de desconto, hein? Vamos lá, pra segunda parte da música. Bom, aí você chegou no final dessa parte, né? É, Cadê tua glória? Aí ele vai emendar com ele exaltado. Vai fazer: é o Senhor, tua Pegar essa parte então ó. deu engasgado em algum lugar aí, mas ignora. Vamos lá, ele Ré menor, é e olha só em que vai entrar um, não deixa assim nesse tom. Vamos lá, ó. ele é o um senhor, então tá? um, Ré menor, dó, sol com si, pra virar sol, tá de novo, ó. e ele é. O Senhor, beleza, vai vir para dó, tá? Tua, é, verdade, sua verdade. Dó com mi vai sempre reinar lá menor e depois lá com sétima. Vai fazer, ó. Tá? Dá para fazer também aqui, ó. Pode ser até aqui, ó. Tira esse sol, ó. Então, tá. Tá vendo? Aí cai no Ré menor. Tá. Mas aí, se você tiver com dificuldade de fazer isso, você pode fazer só aqui. Ó. Beleza? Vamos lá. Ó. Ele é o Senhor. Beleza? Sua verdade vai sempre reinar. Continuando, terra, terra, né, porque tem essa divisão, e céu, mesma coisa, ré menor, dó, sol com si, sol, beleza? É, glorificam, dó, dó com mi, seu santo, lá com dó sustenido, nome, e aí agora vai vir ré menor, ele exaltado, dó. Si bemol, o rei exaltado, sol com si, no céu, dó, lá com dó sustenido, tá? Então eu vou fazer uma parte toda aqui cantarolando, tá? Ó. Tá, tá. Ok? Aí agora vai repetir. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos repetir. Sua verdade vai sempre rein... Aí aqui, agora nesse segundo reinar, já cai no Lá com sétima direto. Reinar. Beleza? Então, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu. Ok? É, glorifica Seu Santo Nome. Ré menor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Lá com Dó sustenido. Estamos finalizando já, viu? Aí, de novo. Vai vir uma parte que vai ficar só o piano, né? Ele é o Senhor Beleza? a verdade vai sempre reinar Aí vai fazer o Lá menor de novo Fica essas variações, né? Mas tem a cifra aí na descrição, né? Té Seu santo Homem Eu Deixei passar alguma coisa aí Mas já vou passar para vocês Ele exaltado O rei exaltado No céu Ao é o finalzinho aqui Mais duas vezes Ele exaltado O rei exaltado No céu E para finalizar Ele exaltado O rei Exaltado no céu, beleza? É, o que passou aqui? É nessa parte do Ele é o Senhor. Aqui que tinha um, um Fá aqui que eu não fiz. Aqui é uma passagem, na verdade. Que é Ele é o Senhor. Alguma coisa aqui, tá? Beleza? Tem esse Fá aqui, ó. No segundo Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Tua verdade, beleza? Vai sempre reinar, ok? Foi isso que ficou faltando, acho que é isso, tá? A música tem bastante coisa aí, mas se você seguir a cifra, seguir os acordes certinho, não vai ter dificuldade, tá bom? Espero que tenha ajudado você aí, não esquece então de se inscrever, tá? E como eu falei, os links estão aí na descrição, e eu espero você aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!